Olá meus amigos e minhas amigas hoje nós vamos fazer para vocês um vídeo de paçoca de gigilinha então vamos acompanhar o vídeo é um vídeo aí que a gente aprendeu quando era garoto, meus 10 anos por aí mais ou menos a gente fazia essas paçoca de gigilim com rapadura gente, uma delícia, tá bom? vocês que não conhecem, se quiser conhecer como é saboroso essa receita vamos com a gente, vamos pro vídeo vamos lá aqui olha só Vou usar aqui a rapadura e aqui o gegelinho. Aperta. Olha só aqui, ó. Nós vamos torrar Não pode deixar queimar, mas tem que ficar bem torradinho, certo? Quando você pegar aqui no jirilente é bem quente Você não aguentando pegar assim Ele tá bem torradinho só, Então aqui tá no ponto Agora eu vou pilar ele só com farinha, gente Aí eu vou fazer a calda e pôr os temperos para nós fazer a nossa espécie, viu? Entendeu? Vou, vou, ó, estralou aqui, ó, ó Aí é sinal que tá torradinho Quando começa estralar então aqui é o que eu falei, é só nós pilar agora no pilão, com farinha. Olha só, gente, é bom dar uma peneiradinha, eu tinha eu esquecido. Para quê? Para se tiver alguma impurezinha, já sair, certo? Olha só, agora é só pilar. Vamos pilar um pouquinho, ó. Vai pilando e vai fazendo isso aqui, ó. Ó, vai mexendo. Um cheiro gostoso, né? Ó, oh, gente, que legal. Saudade do Norte, hein? Fazia muito isso no Norte, quando eu era garotinho. Vai pilando no meio do meio, para não derramar, ó, paciência, tem que pilar bem, primeiro o limpa, depois pôr a farinha e a rapadura, gente, por último a rapadura, né, ó. pilou um pouquinho, aí vem aqui e mexe, ó, ó, tá desmanchando já, ó, vai ficar, tem que desmanchar todo, tem que pilar todo, ó, sempre rapando o fundo aqui, e pilando aqui, Olha só, pertinho. Quando é ficando pronto, ó, ele começa a criar, ele começa a criar como se fosse uns, umas bolhas, olha, ó. ó, vai virar uma paçoquinha. Gente, e link pra quem não sabe, isso é medicinal, gente, isso é muito bom pra saúde, o óleo do gegelim não faz mal pra saúde, então ele solta um óleo, ó, e ele vai ficando uma paçoca mesmo, né, olha, ó. então tá aqui tá quase pronto. Olha só, ó, começou, a, começou a ficar tipo uma pasta, ó, você viu, ó ó, no quis mais uma pasta, eu vou mostrar para você aqui, ó, ó, ó, entendeu? ó, começou a virar uma pasta, uma pasta que tá quase pronta, pode pilar bastante, não vá pôr a rapadura antes não, primeiro pílpido o gigilinho. aí você vai pondo farinha e rapadura e vai testando até ficar um sabor legal no seu paladar, nem pode pôr muita farinha que vai tirar o sabor do girilinho. Tem pôr pouquinha farinha, certo? E a rapadura também você vai pondo devagarinho até ficar no seu. Assim, que você goste. Tá vendo aí, ó? Ó, o óleo já virou aquela massa, olha, olha ó, ó, ó. Entendeu? Aqui é só virilha, ó. Aqui tá quase no ponto. Você vai vendo. Se. Olha, ó. Ó. Isso aqui, gente, eu fazia muito no interior do Ceará Na minha idade, meus 10, 13, 14 anos Fazia muito isso aqui, ó Ó, ó Viu? Já virou tipo uma pasta, aí Juntou, ó Que maravilha Olha só, viu que tá no final? Você vai assim, ó Pra quebrar todos os carocinhos, ó Tá quase no ponto. Tá. Olha só como é que ficou, certo? Então agora eu vou pôr farinha aos poucos. Pôr farinha aqui aos poucos, não muito, né? Vou mexer aqui, ó. Entendeu? para ficar uma paçoca legal tem que ter bastante gelinhos né? Então, aí, ó. Um pouquinho mais. Olha só, então aqui agora eu vou, vou pôr rapadura também aos poucos, gente, para poder dar o sabor, certo? Quem não pode comer muito doce, põe bem pouquinho, certo? Então aqui eu vou mexendo, eu vou mexendo vou, e, vou, e, e, vou, e vou pilando, porque se não mexer a rapadura vai grudar no pilão, então, ó, quebrou aqui, então é só eu, ó, aí aqui você vai fazendo. E vai provando a gosto, viu? Você viu que tá saboroso, tá no seu paladar. Então você para de pôr rabadura. Aqui eu coloquei dois pedacinhos. E depois vamos provar como é que fica. Vai ter que pilar até sumir a farinha, certo? Ficar todo uniforme numa uma cor só Aí aqui eu faço aqui, ó Você viu que, ó Olha, ó. Então aqui eu vou mexendo aqui, ó Tá tipo uma paçoca Entendeu? Tá é uma paçoca só, só não é de amendoim, é de gergelim, ó. Sabor Comparável, gente Sabor nordestino Maravilha Comida forte alimenta e dá saúde. Isso aqui, gente, a gente comia isso aqui, a gente passava o dia todo dia arrancando toco no Nordeste e não sentia fraqueza não, sabe? Muitas vezes, a gente ia para a roça cedinho com isso aqui, voltava só duas, três da tarde, capindo, arrancando toco. Isso aqui era comida. O café da manhã, muitas vezes, do Nordestinho que ele levava, tomava só aquele café preto de manhã cedo na roça levava aquela tapuézinha com uma paçoca e uma garrafa d'água. Isso aqui é uma substância tremendo, gente. Está quase no ponto, hein? Maravilha! Estamos chegando quase ao final dessa delícia de paçoca. Muito bom mesmo. Deixa eu dar uma provadinha aqui para ver se está no ponto. E no norte a gente leva só uma colher a gente pegava a paçoca na vasilha, colocava na mão e a gente fazia assim: ó, ó tá ficando magnífico, mas faz um pouquinho. Olha só, gente, terminei. A maravilha ficou toda uniforme, até um pouco de sombra, gente, porque tá à noite, ok? Mas muito maravilhosa. Isso aqui, gente, tá com uns 30 anos que eu não como. Isso aqui, comido no, no, no Nordeste. Já dei aqui para a garotada provar, dizer que muito gostoso, mas o gigilinho, gente, é muito bom. A rapadura, eu coloquei pouquinha rapadura, para não ficar muito doce, porque pode ser doce, gente, mas não pode ser muito doce, certo? Se você usar o doce com cautela, então ele não vai fazer muita para a saúde, não pode comer muito, tá vendo? Olha que maravilha, então eu vou pôr aqui num prato, nós vamos ver como é que fica isso aqui. Olha só, gente, então finalizou aqui, ficou toda moreninha aqui, ó. Se a rapadura fosse um pouco mais moreninha, ficava um pouco mais moreninha, certo? Então, aqui, o segredo é usar uma boa rapadura, o gergelim, uma boa farinha, gente. Eu peguei aqui uma farinha também do, do norte, é uma farinha grossa, branca, farinha muito boa. Isso aqui é para comer com churrasco também, é muito bom, porque ela é, é uns, tem uns carocinhos. Então, gente, ficamos por aqui caso você gostou do vídeo achou que o vídeo foi legal quiser deixar o seu like, gente é muito importante o seu joinha, se inscreva no canal, canal para dar uma moral pro canal o canal chegou a 9 mil aí e com a sua inscrição vai fortalecer cada vez mais, tá bom? o seu like é muito importante, tá bom? um forte abraço, tchau, fui!